De colo, correndo O problema não é energia a gente não, amigo A gente corre Eu vi criança de colo, correndo Eu vi criança de colo, correndo Eu vi criança de colo, correndo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu me de qual? Correndo! Eu me cresço de qual? Correndo! Eu não entendi esse final. Quer dizer, não, não entendi foi nada. <risos>